E pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área, Elvis do canal não Presley Espero que esteja tudo bem com vocês, que comigo está tudo ótimo Tem dado uma subida aí do canal, mas estamos aí de volta E hoje eu vim trazer para vocês aí sobre uma realidade que vocês não Estão prontos, descobrimos aí a verdadeira identidade do Batman o Batman ele era um guerreiro maia aí, na. não, não, não. Brincadeira, brincadeira. É, na realidade, a gente vai falar sobre Kamazot, que é um, um deus maia que, por sinal, é idêntico ao Batman. Será?